Fala pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma aula rápida sobre acento diferencial na reforma ortográfica. Muita gente, muita gente mesmo fica com dúvida, né? Porque alguns assentos saíram, mas outros continuaram. Então, a gente vai acabar com todas as suas dúvidas hoje aqui com... Vou te ensinar vários macetes para você nunca mais esquecer quem ficou com acento e quem perdeu esse acento. Então, vamos começar a falar com quem perdeu, né? Vamos começar pela notícia ruim, pela, pela aquelas pessoas que perderam o que tinham, né? Então, o primeiro foi o para, né? então assim, antigamente o verbo parar, né, quando você falava, ele para, ele tinha acento, mas hoje não tem mais, então hoje ele é igual a, a preposição para, então só você lembrar aqui, ó, verbo parar, sem acento, e um presente para vocês, que é essa aula que eu estou dando aqui, que também a preposição que não tinha acento, continua sem acento, então essas duas palavras hoje são iguais. A segunda é pelo, né, então aqui, pelo de cachorro, desse orquizinho maravilhoso aqui, é, hoje é escrito sem acento, que é igual à preposição pelo, ou seja, essa pessoa que está passando pelo portal, também é sem acento. Então, pelo, a preposição pelo, e o substantivo pelo, hoje são escritos sem acento. Pera. Pera não era bem um acento diferencial, né, apesar de que existe um vocábulo na nossa língua portuguesa, que é uma pedra, né, que você pode que chama pera também, que esse pera era sem acento, né? Já pera, fruta, tinha acento, mas não tem mais. Então, vamos gravar, pera, a fruta, não tem mais acento. Polo, né? Então, camisa, polo, polo norte, não tem mais acento também. Então, não... E a gente continua usando esse O aberto, a gente não passou a falar polo, porque tirou o acento. Então, continuamos falando polo. Então, assim, sempre quando você for escrever, camisa, polo, sem acento, polo norte, polo sul sem acento também. E agora onde que o acento continua? Então, ó, aqui agora eu vou te dar uma dica matadora para você nunca mais esquecer quem perdeu o acento e quem continua com o acento. Para você saber quais são as palavras que continuam acentuadas, é só você lembrar dessa frase aqui: pode pôr na forma. Ou seja, são essas três palavras aqui que continuam acentuadas. Então, pode na terceira pessoa do singular do presente indicativo, por exemplo, ele pode continuar estudando português para melhorar. A sua escrita e pôde na terceira pessoa do singular, mas no pretérito perfeito continua acentuado. Então, ele pôde estudar português e por isso escreve melhor. Então, lembrar: pode no presente sem acento, pôde no passado com acento. Por, né, de, de colocar o verbo de, de colocar alguma coisa em algum lugar. Então, é, eu vou por esse slide na minha apresentação e por preposição não tem acento por verbo tem acento, por preposição não tem acento. Forma, forma de colocar bolo, continua acentuado, né? Já forma de, do verbo formar, então assim, ele forma palavras, ele forma este ano na, na universidade, não tem acento, da mesma forma que nunca teve, né? Mas forma de bolo não perdeu acento. Então, relembrando aqui, pode pôr na forma. Se você lembrar dessa frase, você vai lembrar todas as frases, você vai lembrar as três palavras que se mantiveram, com a, é, se mantiveram acentuadas depois da reforma ortográfica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida aula aqui sobre acento diferencial na reforma. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui. É isso, um grande abraço e até a próxima.